Salve galera, isso aqui vai ser o meu primeiro vídeo, ok? Só tô agitando aqui porque o meu pipe é meio vagabundo, digamos. E aqui é o Pois é galerinha, o jogo que eu tô trazendo é GTA 3. trazido para Playstation 2, lá pelo meados de 2001 a 2000. Ou 2000. Então, eu vou trazer um pequeno gameplay aqui com algumas... Digamos, informações Bem, você que não sabe o que é Veja, você que sabe o que é, mas não tem Relembre você que já jogou E você que tem, parabéns Divirtam-se sinto muito, mas eu tenho que pular isso para não ter risco de flag Mas o resto do jogo vai ser normalzinho, ok? Ok A barrinha de carregamento, bem simples, porém bacana, com as fotinhas alguns personagens conhecidos Opa, começou. Primeira é cutscene. Ups, tá meio tremido aí. É que eu estou fazendo improvisado, né, galera? Meu primeiro vídeo. Liberty City está em choque hoje, as the e serviços de services deal com the aftermath de um devastador police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning to a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses, and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were first quem será esse fogão, hein? A vaca da Catalina, com a sua bomba de borracha. <risos> Nosso Cloud sempre fodeu. Vamos continuar. 3, 2, 1, FUDEU! a ponte destruída é culpa da Catalina. Pela primeira vez a culpa não é do Chaves. Primeira missão, galera. Na verdade meio que uma missão introdução ao mesmo tempo. Give me to give me ou me dê liberdade. Vamos começar. Que esse carinha aqui já zerou até Midna Midnight Club Eu vou saber de um carro, né? Poxa. Eu também batendo os postes O cara pulou na minha frente Poxa, agora eu sei porque eles deram animações de é melhor para os NPC Só tem neve mental, uh! VOLTA VOLTA VOLTA Pra quem não sabe, o nome do personagem é Claude Ou seja, o personagem principal que a gente joga Vocês já já verão as roupas originais dele Em breve Aí galera, foi mostrar mostrar meio torta aí, porque... Só para vocês saberem, deixa eu passar aqui pra você ver melhor. Só pra vocês saberem, a minha câmera do meu celular não tá muito boa, velho. Eu tô tão ruim que eu não tenho nenhum amigo aqui para me ajudar a gravar. E o que eu tô usando aqui é um tripé que eu fiz com uma caixa de so uma caixa de isopor, velho, em cima de uma cadeira, desculpa. Véio. Desculpa estar tá gastando meu tempo, vamos continuar com essa introdução. Fui! Temos que me concentrar agora hum, Luigi's Girls ou Garotas do Luigi é, é a vida, né? Não deu certo no povo, cogum... no povo dos dinossauros ou cogumelos. Agora tá cheio de princesas. Ah, piadinha, piadinha, piadinha. O que aconteceu com a mão desse cara? um me a favor. Uma é, my girls needs precisa ride. So grab car and Misty from the clinic. Then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your on the wheel. Don't mess this up, maybe be more work for you. Now vou ficar com aquele monte de bicha feia. Bem, vamos ao meu carrão aqui. É tão potente que a gente mesmo me e já solta com massa, se vocês repararem bem. Vá buscar Misty, ou Peg Misty, eu não sei exatamente como é que é. Uh! Finalmente fizeram um até realista, um desforço de de cimento. O problema é que as árvores também agora. Vamos Misty, cara, você Misty, Misty, me... aí Misti, entra logo, esse carro vai explodir. Entra. Entra. Boa garoto. Não quero saber, não quero dinheiro. Eu tenho zero. Eu sei que eu tenho cinco quadrilhões, mas eu quero mais. A não sei que esse seja um cifrão. Senão eu tô mais pobre que não sei quem. Uuuuh, ah, esse carro vai. Vaza, vaza, vaza, Misti. Corre! Vai acertar outra assim... Mais o que? O que se... que Isso é tão bom a ponto de ir ver um carro que explodiu? Vaza! Agora é táxi do Cloud, acostume-se! Ah! Entra, Misty! Ah! Entra logo, porra ah! Droga. Bem galera, eu não sei entender a missão, não foi? Simplesmente leve-me até Luigi Ok, eu não sou muito bom em GTA 3 porque eu nunca fui, né Agora vamos à história Pera aí, deixa eu ligar aqui atrás não Esse estragamento diz minha mãezinha Ok, a história é a seguinte Você é Claude, um cara que foi enganado por uma mulher chamada... Catalina, ou seja, aquela mulher meio psicopata de GTA 3 de GTA Andreas desculpa aí Assim que você é enganado, você acaba levando um palácio na cabeça que milagrosamente você sobrevive a ele O que você vai fazer? Missões até descobrir aonde Catalina está e pra onde ela está indo para ir, ir e se vingar, digamos. Pela fase maléfica que ela falou. Sorry babe, I'm a nurse girl. You want small time. Outra em por português. Sinto muito. Eu sou uma mulher vou... Eu sou uma mulher... Vintage. E você é uma perca de tempo. Fui. Pois é, por causa dessa briga toda acabou rolando um milhões de missões incríveis, você de armas, dinheiro, munição, tudo e isso é gente <risos> Cloud ou como ele é chamado o nome inteiro, Cloud Speed, ele tem uma pequena linha do tempo. Como assim linha do tempo? Três jogos com, como ele aparece, explicando um pouquinho da história dele. Mas isso a gente fala mais lá fundo. Então, isso foi o meu vídeo, galera. Se vocês gostarem, favoritos. Se não gostarem, eu mando o aí. Ele é silencioso. Ele não fala. Ou então se inscreva -se no canal. Obrigadão.